Alô, nossos novos seguidores, é Remix do Ar. E atenção, novo golpe na praça, nós vamos conversar com a área de segurança, com o capitão Eduardo, da Polícia Militar aqui do município de Rio Negrense, que tem orientações para quem está nos acompanhando. Capitão, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, os ouvintes do Rio Mafra Mix. Capitão, quanto a esse novo golpe, preocupante além de tudo, quais as orientações? A é, principal orientação com relação a esse golpe... Até explicar a natureza do golpe, muitas vezes o comerciante tem uma conta de Instagram ou qualquer outro tipo de rede social para divulgar seu estabelecimento, seu serviço, seu comércio e elementos aí criminosos estão conseguindo esse contato via de WhatsApp, via redes sociais entra em contato com o comerciante, com o prestador de serviço, alegando que seriam um integrantes de facção criminosa, que por conta de uma denúncia do comércio ou algo semelhante, teriam perdido quantidade de drogas e passou a ameaçar as pessoas, falando que vão passar tirando, que vão matar o comerciante, a não ser que ele pague a suposta droga perdida que nunca aconteceu. Então a orientação que fica para a população, primeiro tomar conhecimento do golpe, para evitar este trilionato, acho que o principal é a informação, então tomar conhecimento dessa nova modalidade, e Quando recebeu uma informação dessa, quando recebeu algo assim via WhatsApp, de imediato o WhatsApp tem a opção de bloquear e denunciar o contato, bloqueia, denuncie e faça o boletim na delegacia eletrônica porque a gente tem esse feedback de saber do golpe que está sendo aplicado, saber a quantidade de vítimas, que, pretensas vítimas no caso, que estão é, é, sofrendo essa nova modalidade. E claro que sempre procurar a polícia militar, que está à disposição até para orientar, por uma segurança maior. Sim, sim, em sentido de insegurança, em sentido de algum medo, procure a polícia militar, seja na nossa sede, seja via 190, em tendo conhecimento que é apenas um golpe, e o perpetrador muitas vezes sequer está no estado, muitas vezes pessoas de... Vão ser pessoas que estão presas geralmente, mas muitas vezes em estabelecimentos prisionais até no norte, no nordeste, em São Paulo e em outros estados. Então que pelo menos faça esse registro no site delegaciaeletronica.pr.gov.br. Recebeu esse tipo de ligação, é golpe? É golpe. Tá certo, muito obrigado ao capitão Eduardo, da polícia militar aqui do município de Rio Negrense, vocês que nos acompanham no RMIX do AR. Então, muito cuidado, procure orientação, a Polícia Militar está aí à disposição para a segurança do cidadão rionegrense e claro que também para outros tipos de trabalho que se precisa de orientações quanto na área de segurança da Polícia Militar rionegrense.